Pra tu chegar, tu tem que passar, do atual campeão Eu vou deixar só eu te falar Porque meu mano, tu se fudeu oh, oh, oh, Tá ligado que bateu de frente, só que no futeu perdeu No oh, oh, tu futeu perdeu, na verdade mano, agora cê se fudeu Porque era o atual campeão Hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu Caralho, eu vou matar você Você já tá ligado, mano, não tem proceder Pode dar risada, eu fico olhando o que aconteceu? Ele teve um ABC? Tá de brincadeira, meu mano? Você só tá apanhando até agora. Você vai aprender agora. Não contar a vitória de da hora. Esse aqui é o Apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. É o Apolo deu no sol. Quando a vitória de da hora, olha o selinho de rostinha queimada. Mas do nada cê puxou o assunto, a assunto, bola, Deus do sol Olha o cheirinho de rima decorada Cê ah! é meu mano Pra mim é que cena é insano Por isso é uma sinuca, cê tá se encasapando E nesse momento o Apollo não passa prova. Eu acho que ele não o quesito de quando a gente fala Rima improvisada Rima improvisada são dois MC escutando o beat E puxando uma rima do nada Eu só pensei um o agulho que ver o seu nome Na moral você sabe que eu rimo no microfone Diferente de você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 Vai a na leite, não é navio, vai morrer na cachoeira, tubarão cadê seu barril?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 porque nessa oh. mesma jeito, aí você já deu brecha e mosca, cachave lixa nas lábras de coração de bosta. Tá só, oh. você abre meu coração, aí você vai ver sentimento e disposição. Vai roubar meu coração. Você é vacilão, homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. irmão! E agora você só aumentou a voz.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 Aê, hoje eu vim pra te pôr no seu lugar Tá de braço cruzado Com o pra renegar. Hoje eu vou te bater E você na tá rainha Vim bagunçar seu jogo e bagunçar sua franjinha Tudo bem, só que você A Bahia tá fudida com baixo nível Respeita a mano aqui no papel Até porque mano quando eu tô rimando Mas ainda é 70 da minha mano você vai falar no céu Você eu não um entendo perdendo Esse daqui com o papel Hoje é o melhor pé vai matar o Rio de Janeiro Melhor desse pé na onde Ludinha? Pelo amor de Deus esse bagulho é só dentro da sua cabecinha E por, aí... e por aqui eu não quero zoar a Bahia Porque essa a Bahia é você eu vou te aloprar e vai falar que é xenofobia Jovem de Janeiro começou no passado com vocês se fudendo no Estadual Jovem não me leva mal, a final da começou Os caras tão errando, mas quem não pode errar sou eu Então pega a visão, olha pra frente, eu não tô no retrovisor É final e nós já estamos acirrado, do outro lado o cantinho e o prato Eu já tô ligado, se não aguenta se junta com ele Porque contra ele geralmente você é amassado Eu vou acabar com você Eu ganhei 5 vezes do Cante Eu provei que eu sou um MC de nível Se é só culpa do que ele perde Se ele se juntar comigo, nós é imbatível E agora, você morreu No mandei 4 parceiros, eu mandei 3 Foda-se, ser. é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 Você é um merda por sempre perder pro Prado Você me perdeu pro Prado? Mas o Prado hoje eu não tô apanhando Obrigado Prado, obrigado Cante marcadê meu obrigado pela BD há seis anos? Mas você vê como que você é um bosta Eu tenho uma resposta que abaixa sua moral Hoje pra mim você vai perdendo, vai ser a primeira vez Porque você nem é meu rival Só que Ocupado. Jogou do nada no meio do R.A.P. Tudo bem, aquela já passou, mas vai ter esse ano, vai tirar ele e ir embora JP. J.A.P. que não é prático. Desculpa meu mano, quando eu tô queimando eu me torno fantástico!